pessoal se você tá vendo esse vídeo aqui é porque você quer saber um pouquinho mais sobre os silenciadores de ar da brasil pistas então fica ligado que eu já vou te explicar como utilizar e para que que ele serve bem a gente tá aqui é, na nossa indústria a gente fez uma montagem provisória de um compressor radial de 1.75 cavalos da linha gold né para vocês notarem a diferença sonora e a vantagem de se utilizar um silenciador tá a ah, bem vamos lá é, qual que é a função de um silenciador de ar basicamente uma diminuição de ruído tá então esse nosso silenciador ele aqui diminui até 20% de ruído do seu motor bem é, a gente vai testar na prática porque uma das é, grandes vantagens são essas e a outra vantagem é o seguinte você pode colocar o silenciador e embutir um filtro de ar junto com o um silenciador, tá? Então, é... não necessariamente você precisa usar somente o silenciador, ok? Eu vou ligar o motor para vocês verem o ruído que ele faz. É... Não sei se vai dar para captar bem no vídeo, mas prestem atenção no ruído agudo, tá? Que ele praticamente some com o nosso silenciador. Chega mais perto com a câmera. Prestem atenção nesse ruído agudo que o motor está fazendo. Quando a gente entra com o silenciador, ó, esse ruído ele some, tá? Prestem atenção agora, vai dar para notar bem o barulho aumentando. Ó. Põe bem pertinho do motor pra eles notarem Então assim, gente até para a gente falar a gente consegue falar mais baixo gravando o vídeo com o silenciador do que quando você tira o silenciador, né? É, então esse som agudo estralando ele acaba sumindo. Para você que está numa zona rural não tem localidade, é, não tem necessidade de subtração de ruído, beleza? Não é necessário você Vende, é, você comprar um silenciador aqui da Brasil Pieces, mas para você que tem algum vizinho, ou você que instala o um projeto perto de casa, ou a gente tem muito cliente que pega o silenciador para você cliente da indústria principalmente, né, porque o compressor radial ele é utilizado em várias, várias é, máquinas industriais, tá? então já compensa você ter um silenciadorzinho aí trabalhando para você e para o seu cliente, tá? A gente fez esse vídeo para demonstrar isso aqui na prática, então você que tem alguma dúvida, deixa aí no comentário, né? E você que precisa comprar um silenciador aqui é, de alumínio ou de inox, entre em contato com a gente no DDD11-2021-5593, no 11-94704-8697 é ou no contato para os silenciadores, compressores radiais e várias outras linhas de produtos. Valeu, gente!